A gente vai agradecendo aí a presença de todos vocês também, está sendo transmitido no YouTube aqui pela Rádio Vivência Espírita e pelo, pelo canal do Vivência Espírita, a gente agradece a todos que estão participando junto conosco, é com alegria que a gente recebe vocês aqui na AME e com alegria também para o lançamento de mais um livro nosso aí, pela nossa psicografia, com apoio da espiritualidade, é claro, com apoio da Marcela, com apoio do Aurélio Augusto, são os os espíritos que são os responsáveis pela redação, né, para mandar o livro para a gente, e com apoio principalmente também do pai Joaquim e de mãe Maria, que são mentores deles, né, eles dirigem eles lá, e eles passam as coisas para a gente aqui. Inclusive no livro tem muita participação de ambos, tanto do pai Joaquim como de mãe Maria, orientando, ajudando, tomando as decisões que têm que ser tomadas. Então, a gente agradece a presença de todos vocês, principalmente de algumas pessoas assim que estão envolvidas, não tem jeito a gente deixar de falar, né? É, queria agradecer ao Maurício e à Heloísa, que são os patrocinadores do livro, com a empresa deles, a Elaine, eles estão ali atrás, né? Levanta aí, Heloísa, o pessoal vê você. Olha lá, só apareceu ela, uma salva de palma. É. É, os livros da Marcela principalmente, todos os três livros da Marcela foram patrocinados pela empresa da né tanto que o, toda a renda do livro é inteiramente doado para a AME e para a casa da Marcela então por quê? Porque a gente recebe o patrocínio deles, graças a Deus, eles pagam a tiragem do livro e a gente pode pegar todo, toda a renda e passar para as instituições então a gente agradece bastante eles, queria agradecer também meu amigo Nil. Cadê o Nil? Olha o Nil está ali. Se vocês, se vocês verem ele sem máscara, vão ver é a cara do Super Mario. Sabe o Super Mario? Aquele é a cara do Nil. Então, o Nil faz todas as capas dos livros. Todas as capas que vocês verem dos livros foi ideia do Nil. Né? Inclusive, não sei se vocês viram lá, ele colocou o Francisco e a Marcela de máscara também. Né? E todos os livros do Nil. O único livro que eu não gosto mesmo da capa, é um livro que não está nem ali, porque eu não, tô, eu não gosto muito de colocar ele, porque eu pedi para o Nil me, me fazer uma capa muito bonita, que eu aparecesse muito bonito na capa. Aí ele fez eu de costa, aí eu estou de costa. Aí eu quase que eu não, não, né? Aí eu falei, Nil, mas que coisa é essa? Ele falou, mas você queria, você bonito. O único jeito de deixar você bonito era botar você de costa. Aí ele, a capa do livro, eu estou de costa lá na capa do livro. Mas ele fez isso comigo, você vê? Ficou para a eternidade. É legal demais o livro, foi nós que tivemos essa ideia Então uniu um amigão, além de tudo E faz também tudo isso a gente aqui pela causa né? Pela doutrina espírita, pelo amor que ele tem pela doutrina também A Inês que fez a, a, que fez a revisão do livro Não pôde vir, mas ela está assistindo a gente Queria mandar um abraço a Inês também Muito obrigado aí por tudo. E por todas as outras pessoas que ajudam de alguma maneira, aqui na AME, todo mundo que veio trabalhar, todo mundo que veio ajudar, minha família, né, sempre estão juntos comigo aí, eles que dão apoio a gente fazer alguma coisa, porque às vezes o pessoal pensa que olha que eu tenho tempo, né, eu tenho tempo sim, eu sempre tô em casa, graças a Deus, mas eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo também. Pois bem, se eu esqueci de falar de alguém, agradecer também a Fernanda, agradecer ao, ao Fábio, agradecer a família da Marcela, que sempre apoia a gente, toda a comunidade da casa da Marcela e aqui da Ami também. Se eu esquecer de alguém lembrar eu falo de novo, tá bom? É, Rodrigo, né? o Dinho que veio lá de São Sebastião pode colocar o som aqui para gente, ele a Fia, então agradecer. e dela. Essa foi legal de chegarem antes que deu tempo de fazer um monte de autógrafo ali enquanto eles estavam tocando aqui para gente. Então para iniciar nós vamos chamar o Rui Barbosa, nosso amigo Rui, para fazer uma prece para gente aqui inicial. Vamos Rui. Falaram que era para pegar a pessoa mais velha do auditório. Não sei se é você, mas eu. A espiritualidade que pediu, né? Boa tarde a todos. É, eu fico contente de estar aqui junto com o Jorge, estar aqui na AMI, porque eu, Heloísa. Cadê a Heloísa? Fomos, acho que os, os dois remanescentes que temos desde o início da Hermes, né? E aqui nós viemos, viemos aqui quando aqui era só mato. E hoje a gente vê a espiritualidade agindo, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de criar esse ambiente. É. Ah, o Barbosa, cadê o Barbosa? Está lá no fundo, o Barbosa também. O famoso foi que justamente junto com o grupo da AME pregou uma peça na gente aqui, mas o que acontece? A gente fica feliz em saber que hoje a AME é uma realidade e vocês podem ter certeza que a espiritualidade sempre nos ajudou para que pudesse realizar essa tarefa, esse trabalho maravilhoso que é a AME. Então nós vamos convidar todos para que nós possamos fazer uma prece de abertura dos nossos trabalhos na noite de hoje. Nós estamos sentindo a espiritualidade presente, Está até emocionante o ambiente que nós estamos sentindo. Então nós vamos, vamos aproveitar esse momento para agradecer ao nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a toda a espiritualidade para que nós possamos ter esse momento de alegria, de muita paz, de muita tranquilidade. E assim nós vamos agradecendo e vamos pedindo aos nossos bons e queridos amigos que estejam conosco, que possam trazer as mensagens tão necessárias para que a gente possa, nesse momento de conturbado que estamos vivendo, possa trazer um pouco de paz, um pouco de tranquilidade e serenidade para nós. E assim nós vamos agradecendo, mais uma vez, por esse ambiente maravilhoso, por essa tranquilidade que está aqui. Embora nós sentimos que esteja muito calor, muito quente, mas esse calor, essa, esse, esse calor também faz parte do nosso calor humano. E assim nós vamos agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, agradecendo a espiritualidade agradecendo aos nossos amigos que aqui virão para trazer mensagens, trazer cartas consoladoras, trazer aqui aquilo de bom para que nós possamos sentir que a espiritualidade existe, que a espiritualidade está presente e assim nós vamos aproveitando esses momentos e vamos agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade dizendo, Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair entre as tentações, mas livra nos Senhor de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim nós pedimos permissão para iniciarmos essa atividade de hoje que será uma atividade que vai marcar a presença muito atuante dos nossos amigos espirituais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, Rui. É, a espiritualidade está muito presente mesmo, porque na realidade é difícil a gente ver o Rui, ele se emocionou bastante aqui hoje, né? quem está acostumado com ele aqui sempre ser durão, e hoje ele deu umas vaciladas aqui, né? então é a presença espiritual mesmo. Quero agradecer também a presença aqui do Fernando Petite, nosso grande amigo, vereador Fernando Petite, deputado, futuro deputado, né? pelo menos pelo meu gosto você vai ser o deputado, porque você é uma pessoa séria, que a gente gosta bastante, amigo. né? Às vezes a gente é espírita, a gente não sabe em quem é votar, Está cheio de gente boa aí que a gente pode votar. Não só o Fernando, muitas outras pessoas também. Não é só o vagabundo que tem na política, não. Senão a gente tem que chamar também Bezerra de Menezes, Caio Bracho todas essas pessoas é, que passaram, que eram políticos sérios, que eram espíritas. Né? Como, como o senador lá, Girão, né? um exemplo aí para a doutrina espírita. Antônia Varoto ali, minha amiga Antônia, está ali também. Não sei se você passou lá na Juliana, mas aquela moça que tá lá no fundo é que foi você foi deu aula para ela. Ela foi cobaia a sua, cobaia Quando você fez aqueles experimentos lá, né? Ela tá ali sentada lá no canto. Pois ela fala com você. Aí é que ela não lembra mais, né? Não conhece mais. Pessoal, todas as vezes que a gente vai fazer um, um lançamento, o que que acontece? A gente tenta preparar o que, que a gente vai fazer, que tipo de palestra a gente vai fazer, o que, que a gente vai falar, o que, que a gente deve dizer do que está no livro. E geralmente eu faço isso aí um mês antes, alguma coisa assim, eu vou me preparar. Só que esse mês antes, na hora que eu cismei de preparar, a Marcela se aproximou e disse, olha, não vai ser você que vai fazer a palestra, vão ser os espíritos, vai ser a espiritualidade que vai fazer a palestra. Então, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, sinceramente. Eles falaram que é os espíritos então E que eles apareçam aí para falar alguma coisa Se eu ficar mudo aqui o tempo todo Eu não tenho culpa nenhuma né Mas então a gente pode fazer o seguinte né Pode chamar aqui a Fernanda Né Fernanda? Vem aqui A Elaine também, que são médios lá da casa da Marcela uhum. Não, a Ivanilde Ivanilde, pode deixar ela quietinha aí que eu sei que se ela Já? Já? Pode trazer Pode trazer Olha, já tem um ali já Já tem um Pode mandar ele vir quietinho, não precisa pular não né? O livro não fala de bastante criança? Então está chegando uma criança aí Certeza que é o Pedrinho Não estava previsto ele falar primeiro não Mas ele quer falar primeiro, né? com certeza Vamos falar Pode? Pode? Coitado, coitado do seu cavalinho, você pulando assim. Não, eu uso ele. Mas pode ir lá, é? ah, Nós não precisamos de máquina. Não. Está oh, muito lindo aqui. Tio, está cheio. Ok, mas você não tem igual fula lá embaixo. Não, não. Eu, ah, bom. tio, está oh, muito lindo aqui. Você está vendo essas essas gente de verdade? De verdade que eu digo é ter a gente, não sei. Mas está cheio aqui. De criança, de vozinha, de vovozinha, e cada um mais bonito que o outro. Sabia? Ai, cansei meu trabalho, ele estava tá, tá acostumado, e eu, tio. Mas não faz mal, daqui a pouco eu ficava. Olha, posso, pode eu falar? Pode. Olha, pode eu cantar? Pode cantar também. Ai, que gostoso, eu gosto de cantar. Papai do céu, me manda um balão Com o formato de um lindo colação Tem doce papai, tem doce mamãe Tem doce para lá toda criança Tem doce para lá, grande Tem gente para lá, o vovô Tem gente para lá, vovó, tem que fala O tio, o tio que eu gosto de... O que deve... eu vou dar um passo no oh, meu, meu, meu. Eu não vou pular mais. não pula A bota não pula, porque meu cavalinho faz um, dois, três, quatro, cinco. E foi, olha esse assim, pisão, né? Tudo isso sem se mexer. Aí o colácio é pula, né, tio? Então eu vou ficar bem quietinho. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito, muito, muito feliz porque eu vou lá na sua casa e na, casa, na sua casa de terra. Mas na, tem uma casa muito linda, lá perto da espiritualidade. Tem muitas casas. E assim, nós crianças, sabe tio? Nós crianças, muitas vezes é que secamos lágrimas. Às vezes vai todo mundo assustar, vai vozinho, vovôzinho, vovôzinho, vai os anjos até bonito não encergam, mas aí encergam nós. Então a gente faz alegria, rabassa, e aí todo mundo desperta e fala, papai céu, obrigado. E aí a gente vai fazendo, por lá de do cocô, né? Dodói, seca a lágrima. Então a gente precisa muito oração, viu tio? Porque a escolinha da terra, falei escolinha, viu? Não é escolona não, escolinha. Está muito sem ter filho e precisa de rosa lá. A mãe Maria fala precisa de rosa branca, rosa da paz. Eu tenho cavarinho. Eu não tenho desse, não. Eu tenho que vamos porta por lá. Então, precisa de muita rosa branca, rosa de paz, rosa de amor. Desse, desse remédio, sabe, tia? Desse remédio. Olha, né? Tem mais desencarnado do que encarnado aqui, tio? É mesmo? É aí, cadê? Tem, tem bastante, mas é um pouquinho perto de, de tanta, de tanta, de tanta quadrilha que tem, né tio? Porque quantas casas tem aqui, né? E separar com essas coisas de, de eu sou daqui, sou da lá, nós somos todos junto, nós somos que nem um exército, né? Tem os comandantes e, e tem o general, até os grandão, né? mas obedece, aqui também tem lei, mas tem nós, e nós precisamos de nós, porque às vezes, sabe tio, tem uns que nossa, cega, até o anjo, sabe aquele anjo bonito, que parece, só ninguém cega, aí precisa de nós, lembra que, que foi passado um, um escrito por você falando assim, que nós trabalha, lembra? Então, tudo nós trabalha e nós, nós já vivemos bastante, mas é preciso da gente se apresentar como criança, sabe, tia? Porque criança mexe com o coração. A criança é o símbolo, da, sabe, da, da, daquela neguice, daquela pureza. E depois se perde um caminho, porque daí vem, né, tia? Os espinhos do ontem começam a florescer e a rosinha da, da infância, Começa a mussar. Não pode moçar, viu, tio? Eu, eu gosto lá do seu trabalho, porque você trabalha com bastante cor. Ah, ela gosta de foi. Nossa, então, não tem separação aqui, viu, tio? Aqui que eu... Aqui, aqui tem. Aqui na tela tem, né, tio? É uma bigarrada. É isso que eu estou falando. Lá não tem, não, tio. Lá a gente se une para fazer a cura do dodói do colação. Isso não faz E a gente canta A gente ouve A gente faz, a gente sola sabe, Mas a gente sola Mas não é aquele solo de, de tecer da, da, que, que pinça A gente lá no chão Não é não É, é um solo de gratidão. Sabe o que é solo de gratidão e de alegria? Então O meu tava ah, isso é agora que começou a solar Mas sabe que é, tio? É, é né tio? Cada um é cada um, cada um né? Então, meu tavarinho é muito solão, então precisou vir eu, porque senão, que, como que vai acontecer as coisas? Outro Quer perguntar alguma coisa para eu? É, eu falei o que eu, o que eu sei falar, do jeito que eu sei. Nós trabalhamos, viu? Aqui tem separação, lá não tem separação, não. As, as, as casas espiritual, as é assim, é como os adinhos, sabe, tio? É, aqui não é um, uma terra grande? Tá então, nós também temos uma terra grande, a gente tem os estudos, a gente tem a a gente tem a hora de brincar, sabe que brincar é bom? A gente tem que sorrir. A gente, quando sorrir, é alegria que vem lá de dentro. É felicidade, não é mesmo? Eu não pode ficar solando. Meu, meu tava aí muito solão, mas eu vim para aí ficar mais, mais assim, filmado. Tá bom, tio? Tá bom? Eu amo ter. também. Eu gosto de. Eu gosto de. ter. gosto que Eu que porque não tem nada tio, mais, mais, assim, que desperta, sabe? Amor aqui dentro, desperta, um, um, um, assim, um, um, uma pedrazinha. de idade, olha, falei bonito. De, de emoção, de coisa boa, que é criança. Que é criança. Então, papai céu, abençoe vocês. Abençoe esse lugar tão lindo. Abençoe a tela, está precisando. A Mãe Maria fala que o beijo da terra está ficando com muito espinho. Precisa ter bastante flor. E é flor banquinha, porque o banco seguinte fica poesa, ela fala. Tá bom? Posso ir embora? Obrigado, Pedrinho? Que Abençoa tudo nós, abençoa todas as casas de oração, não importa o nome que tenha, não importa pode se seja na beira do caminho, que seja numa casa muito fofa, ou que seja num caserbinho digo assim mas que abençoe todo aquele coração que se abre em oração para que o Papai do Céu possa abençoar os caminhos da terra, que está muito, tá muito estreito, está muito cheio de vinho, amém? Papai do Céu, abençoe todas as falâncias que aqui estão, que Papai do Céu ilumina todo nós. Vai, vai, vai, vai, vai, Tem que segurar, senão ele derruba Ivanilde. Não, eu sei, nós fizemos no um, um evento do Chico Xavier, nos 100 anos do Chico, ela tinha feito a cirurgia, feito uma, colocado uma prótese na, no, no, no quadril, e ela incorporou lá, começou a pular igual um macaco, nossa, vai descolar a prótese da Ivanilde. né? Ele é danado, é o Pedrinho isso aí. E o baile que ele dá a gente ficar com o microfone na boca dele aqui, né? É mais complicado. Você quer ficar aqui em cima? Quer ficar aqui em cima ou quer ir lá para baixo? Então vamos. ó, <risos> oh, nada programado, viu pessoal esse é o Pedrinho, né, que é um espírito que incorpora a Ivanilde, ela é a decana da tenda de Umbanda Mãe Maria e a Mãe Maria, ela que, que recebe a Mãe Maria, o Pai Joaquim Pai Joaquim não, Pai Joaquim é Dona Licinha, que Dona Licinha também está no livro, né é, outros caboclos, caboclos da lua, tudo ela recebe lá na tenda de Umbanda Mãe Maria que é uma Tenda de um bando que a gente indica para todas as pessoas conhecerem, que é muito bonita mesmo. Então vamos cantar a música da casa da Marcela, a música da Marcela. Aí eu quero chamar a Bianca e a Isabela para cantar aqui para nós a música, para depois a gente dar a entrada mesmo no que tem que fazer, né? O, uh, dá um boa, boa tarde. Boa tarde. Thank mm -hmm. you. um pouquinho do livro, só para iniciar a gente a, a, a, o livro tem várias histórias, que a gente fala a trajetória dos espíritos mas a história principal é a história do Antônio né que ele foge de casa com 10 anos para 11 anos de idade, e aí começa a trajetória dele desde o começo do livro praticamente até o final e entre a história, a história do Antônio, vão se entrelaçando outras histórias, histórias que a gente conta de, de pessoas que a gente conhece, né a Marcela e o Aurélio, eles têm uma característica muito legal, com aval do pai Joaquim, é claro, é, para contar a história de pessoas que existem. Pessoas que existem, que eu digo assim, pessoas que nós conhecemos, né? Porque tem muitas pessoas no livro que a gente não sabe quem que é, eles que estão contando. A história do Antônio, por exemplo, eu não sei quem ele é, mas muitas histórias nós sabemos quem são as pessoas. E a base dessa história, e a base de quase tudo que está, é o amor mas principalmente o perdão, né? a gente oferecer o perdão, a gente ser perdoado e o auto perdão, a base toda é o auto perdão, porque quando a gente fala em perdão, a gente sabe o quanto é difícil a gente perdoar, e a gente sabe também o quanto é difícil é, a gente pedir perdão, é difícil a gente pedir perdão, é questão muito de orgulho. Então pedir perdão parece uma coisa que a gente tem que se rebaixar. Mas é uma coisa nossa só, com o outro. Se o outro nos perdoar, tudo bem. Se a gente oferecer o perdão também, tudo bem. Agora o auto-perdão é conosco mesmo, é o mais difícil de todos. Porque às vezes a gente passa a vida toda sem se perdoar por alguma coisa que a gente fez. E a gente tem que mudar isso nas nossas vidas. Todos nós estamos vivendo uma trajetória... Onde nós cometemos vários equívocos Durante a nossa vida As nossas vivências A gente não sabe quando é que isso aconteceu Pode ter sido nessa encarnação Pode ter sido em outras Mas nós temos que nos perdoar Porque isso leva para O auto perdão Quando a gente não consegue Não, não, não, não nos livramos da culpa Ela nos leva para os lugares Inimagináveis no plano espiritual Lugares abismais mesmo Por a gente querer se maltratar por a gente querer não existir, muitas vezes. Porque quando a gente não se perdoa, a gente quer não existir. A gente acha que se a gente não existisse, seria bem melhor. Então, a pessoa que não se perdoa é assim. E no plano espiritual, ela acaba indo parar em lugares muito ruins. Esses dias, a gente estava no programa, a pessoa perguntou, mas como eu começo esse auto-perdão? A partir do momento que você ama o outro. Se nós amamos as outras pessoas, se nós amamos nossos parentes, nossos amigos... Nossos familiares, é claro Se nós amamos, eles não vão estar felizes por nós não nos perdoarmos Então se eu desejo bem para eles Com certeza eu tenho que me livrar das culpas que eu tenho na minha vida Então essa história do Antônio é muito bonita Que é do começo até o final do livro Que é emocionante, todo mundo que já leu já falou Muito emocionante, mas é muito grande a história mesmo né? E emociona a todas as pessoas que leem Eu mesmo durante a, o... Durante o tempo que eu escrevi o livro, eu fiquei emocionado muitas vezes com essas histórias. Mas, é, posso falar alguma coisa, Fernando? Eu vou pedir para você começar. Pode? Pode? É, a gente, nós falamos de pessoas conhecidas. E entre as histórias de pessoas conhecidas tem a história da, da Rosa. A família da Rosa está aí? Olha lá. As filhas dela estão lá, né? E a Rosa é uma amiga nossa, frequentadora do Anjo Ismael, do Centro Espírita Anjo Ismael Frequentava também a casa da Marcela E a Rosa ficou doente, né? E durante a pandemia ela desencarnou Já de um problema sério que ela tinha de saúde e desencarnou E a Rosa teve um pouco de dificuldade para sair do corpo Não porque ela era pegada a nada material, não era materialismo Era a, o amor que ela tinha pela família então ela tinha dificuldade de sair, que ela achava que ela, que ela ia fazer muita falta para a família, a gente sabe que faz muita falta para a família, só que ela se segurou. E o marido da Rosa né, veio na casa da Marcela pedindo para a Marcela ir ajudar, e a Marcela ajuda no desenlace da Rosa. Mas aí, como nós falamos que era espiritualidade que ia fazer o, a espiritualidade que ia fazer a palestra hoje, Fernanda, tem alguma coisa da Rosa? É isso aí mesmo. É, tirar. Uhum. Gente, deixa eu cumprimentar. Boa tarde para todos. Eu estou muito feliz em ver tanto rostinho amigos que eu estava com saudade. Eu estou assim gelada. Quem pegou na minha mão, sentiu. O quanto eu estava gelada, nervosa, dois anos sem trabalho, né? Então eu acabei ficando um pouco tensa aqui em ver tanta gente. É, sentir essa energia novamente, né, de vocês e essa energia espiritual. Eu só tenho a agradecer nossos trabalhadores, agradecer a Marcela, dar os parabéns para a Marcela, que dia 8, terça-feira é aniversário dela. E vamos fazer aqui, então, a leitura de, das cartinhas que eu consegui. E eu estava recebendo uma mensagem... Eu não consegui concluir a mensagem, mas eu vou adiantar que quem estava escrevendo é o Dalmo, o esposo da Ivanilde. Da então, Ivanilde, o Dalmo está aqui, viu? Colocou o coração dele, está aplaudindo você. Meus queridos, a expectativa estava muito para que eu chegasse logo o dia em que eu estaria à frente dos meus familiares trazendo novas notícias nesta nova existência onde prossigo fui um pouco teimosa admito não aceitei despertei do corpo e dos meus filhos a quem sempre despedi despedi do corpo e dos meus filhos a quem sempre fui apegada lutei lutei mesmo enfraquecida com todo meu coração em dizer adeus e quando a Marcela falou comigo me acolhendo com seu sorriso e seu imenso amor me convidando para que eu fosse em paz que a rosa não estava despetalada que iria desabrochar em um outro novo jardim e com seu carinho e de outros amigos presentes eu consegui me desligar da terra onde reencontrei com o pai de vocês o meu esposo que vem me ajudando e por tudo que recebi agradeço é como se tivesse acendido a luz do caminho que eu precisava percorrer assim que me senti em estar com o Luiz com sua demonstração de preocupação para que eu chegasse bem e que eu me conformasse rápido e não deixasse meus sentimentos encarcerados quando pensasse nos que aqui ficaram. Pensava muito nos trabalhos que frequentei, nas casas espíritas, nas reuniões da casa da Marcela. Meu coração era só alegria, quando lá chegava. A energia positiva nos contagiava. Sempre fomos muito bem recebidos por todos. Gostava de rever amigos que ali estavam, e o abraço dos irmãos que fazia que me fazia sair mais fortalecida daquele ambiente tão especial. A cada semana frequentada, eu sentia muita vontade de melhorar e a fé aumentava no meu coração e através desses ensinamentos, aqui deste lado, lutei contra o desânimo que alojava no meu peito, porque sentir distante, por me sentir distante por não estar fisicamente na vida terrena, mas me sinto bem hoje. Compreendi que não acabou. O sofrimento não existe mais, foi preenchido somente com amor. Sempre que possível, levo meu abraço a cada um dos meus amados. Quero agradecer a Deus por estar entre vocês. Agradecer ao Jorge pela oportunidade por transmitir essa comunicação entre desencarnados e encarnados. Registrando em cada linha que estamos vivos, ajudando a fortalecer a fé dos leitores e muito emocionada, agradeço por fazer parte deste livro, distribuindo esperança. Que Jesus nos abençoe com amor e muita saudade, Rosa. Podem vir aqui receber a cartinha, as filhas. Vamos continuar aqui falando agora de uma pessoa assim Que nesse, nessa pandemia, eles falam bastante de pandemia O pai Joaquim, ele, ele faz uma, uma, uma espécie de uma palestra na casa da Marcela, no plano espiritual Sobre essa visão de pandemia E ele deixa muitas coisas claras sobre pandemia, né? Dizendo que o mundo vive em pandemia mas nós nos assustamos muito com essa pandemia porque ela entra na casa de todo mundo sem pedir licença e não tem classe social, não tem cor, não tem nada ela entra, então todos nós ficamos assustados mas na realidade o mundo vive uma pandemia pandemia do assassinato, pandemia do aborto, pandemia da fome que mata muito mais do que a gente pode imaginar então ele traz esse esclarecimento a gente mostrando que essas outras pandemias parece que a gente ignora Parece que a gente entra na casa da gente, está passando na televisão, é igual a guerra, agora, não é a pandemia? A gente entra, na, fica vendo na televisão, às vezes almoçando com um pato e comida na mão, vendo todos os nossos irmãos morrerem lá na, lá na, na Ucrânia. Né? E com as outras doenças também são do mesmo jeito, com a fome na África, com os problemas que nós temos no Brasil. Então ele traz uma colocação muito interessante, mostrando a pandemia sim mas falando para nós prestarmos atenção em nada. E mostrando também o lado positivo de todos esses acontecimentos. Não traz nada negativo, e mostra o lado positivo, como que a gente pode melhorar de alguma maneira. Então, muitos trabalhadores da Casa da Marcela foram requisitados para outras esferas para trabalharem, porque, a, a, como era muita gente que, que estava desencarnando, eles destinaram alguns trabalhadores para outras instituições, alguns lugares que estavam precisando. Então... A Marcela convocou mais quatro trabalhadores, quatro trabalhadores para casa, que já estão lá. Porque todas essas pessoas que participam da casa da Marcela, esses espíritos, pode ser que estejam lá, às vezes fazendo tratamento, às vezes passando por algum, é, algum tempo, sendo harmonizados, sendo trabalhados, mas alguns vão ficando como trabalhadores. Então ela escolheu quatro trabalhadores dessa, nesse livro, são quatro trabalhadores que a gente tem aí, novos, que é o Maia... Né? O Maia é o Marcelo Porque tem um outro chamado Marcelo né? Tem o um Marcelo que já é da casa da Marcela há muito tempo que ele é de Aracaju Aí para não confundir o nome dele é Maia Aí tem também a Melissa que chama Clarissa no, no livro né? Tem o Matheus que chama Maurício no livro E mais um, quem que é mais um? Quem que é o quarto mesmo? São quatro São quatro trabalhadores novos Quatro trabalhadores novos. não, tá bom, não, estou tô falando dos quatro trabalhadores novos, esqueci o nome de um, esqueci o nome de um para falar. Não, a Marcela convocou quatro trabalhadores novos, não, o Matheus, a Clarissa, que é a Melissa, o, o Maia e o Francisco, meu Deus do céu. Era de propósito que eu tava esquecendo o nome dele, viu? Francisco é esse garotinho que tá aí no livro, né? E, mas eu queria falar um pouquinho do Maia Maia é meu amigo, particular, irmão Ele estava com 52 anos, ia fazer 52 E ele desencarnou com um ataque cardíaco né? De repente, estava próximo de, de submeter a cirurgia até e desencarnou E quando foi no ano de 2020 que a Marcela fez Que a Fernanda fez a carta consoladora aqui na AMI foi o último trabalho de Carta Consoladora foi feito aqui na AME o Marcelo mandou uma grande mensagem para a mãe dele para a Elza e a Elza ficou felicíssima naquela época que a gente tem muita amizade com a Elza, com a mãe dele mas ela já estava velhinha já, né? velhinha que eu digo, 80 e poucos anos né Cláudio, 80 e poucos anos mas a, a Elza me chamou e falou Jorge, eu tenho certeza que o Marcelo vai ser trabalhador da casa da Marcela ela sentiu isso e o Marcelo começou a, a se aproximar da Fernanda. Ele adquiriu muita afinidade com ela. Né? E começou a passar recados, passar mensagens, assim. E ele é escolhido por quê? Porque ele vem para o planos, ele vem pra cá, para a casa da Marcela, com requerimento, pedindo para ele passar um tempo aqui para ficar com a mãe dele por causa da pandemia. A mãe dele estava muito só. Né? O Cláudio está ali, que é o filho, mas o Cláudio, para evitar... É qualquer coisa, o Cláudio só chegava na porta do apartamento, deixava, comprava as coisas, fazia tudo para ela com aquele pavor que o mundo todo tava, né? E ela ficava lá, no... só falava com a gente pela internet, pelo telefone, assistia as lives da casa da Marcela. E o Marcelo pediu essa concessão. Mas interessante que quando o Marcelo pediu essa concessão para ficar aqui e foi dada a concessão. Ao mesmo tempo que ele ia ficar com a mãe dele, ele pediu para ficar ajudando na casa da Marcela, trabalhando na casa da Marcela. Mas ali eu já tive a intuição, embora a Elza não estivesse doente ainda, eu tive a intuição que o Marcelo vinha para ficar até a hora que ela viajasse, até a hora que ela partisse. Inclusive, cheguei na casa da Fernanda, do Fábio, e junto com a Dora, e falei, Fernanda, eu estou achando que a gente não pode falar nada, porque eu estava visitando e almoçando junto com ela, tudo. Eu falei, poxa vida, mas eu acho que o Marcelo só vai ficar na casa da Marcela até a mãe dele ir embora. Quando vai ser, não sei. Mas o fato é que a, a, a, a Elsa ficou doente, né? Na expectativa do livro chegar, na expectativa do livro chegar, mas quando foi no mês de dezembro, a Elsa partiu. Quer dizer, ela já está lendo o livro lá no plano espiritual. Tive essa falha aqui com ela de não, não, não, não, não trazer o livro antes, porque, infelizmente, ela desencarnou, né? E aí eu queria pegar, perguntar para a Fernanda se tem algum recado aí para o Cláudio, que está muito ansioso ali também, olha lá. Diz que ela está aqui. Eu falo que ela está aqui para você. Eu aqui que ela está segurando na minha mão. Então ela está aqui do meu lado agora. E é duro não chorar, né? Porque eu estou sentindo a emoção dela. E isso, essa mensagem é da Elsa não é do Marcelo. Boa tarde, meu filho Cláudio e família. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Elza Maia. Vou me apresentar como a mãe do Cláudio e do meu filho Marcelo, e muito realizada por isso. Quero dizer ao meu filho, Cláudio, que em poucos dias retomei minha consciência. Para realizar o meu maior sonho. Estar novamente com seu irmão Marcelo. E dizer que a saudade agora só mudou. Digo com todo o meu coração. Mudou de lado, né, saudade? O quanto já sinto a sua falta, meu? Do meu lado. Mas. Ai, oh, gente, eu não sabia porque que eu não estava enxergando óculos na cabeça, vamos lá, mas eu não queria ficar te dando trabalho, não me sentia bem, sempre gostei de me cuidar sozinha, enquanto tinha saúde, mas quando faltou, sei que ficaria melhor do lado do seu irmão Marcelo, no plano espiritual, onde permanecemos vivos também, e hoje estou aqui, para uma participação, que eu pensava que estaria presente, mas no corpo físico, sentada na cadeira, como vocês estão. Aguardava por esse dia, porque teria plena certeza que meu filho, que já tinha desencarnado, estaria presente. O por ter ajudado a passar algumas linhas neste livro, que tem como título A Trajetória dos Espíritos. Mas como nosso destino não está em nosso comando, e sim de Deus, hoje estou deste lado. E fiquei ansiosa para encontrar você, meu querido Cláudio, e dar aquele abraço gostoso, de muito amor, e por ser muito grata por esses anos que junto passamos, e alcançamos a felicidade um amor sem cobrança. Para mim, posso dizer perfeito. Digo com os olhos molhados de emoção. Te amo, meu filho. Siga seu caminho com sua esposa, a quem eu tenho muito carinho. Agora, como combinado com os amigos da casa da Marcela, preciso fazer a apresentação do seu irmão para os que não o conhecem. Meu filho Marcelo, no livro, é citado como Maia, pois seu nome completo é Marcelo Antônio Aulizio Maia. Seu nome foi escolhido com muito carinho por mim e familiares. Meu filho foi casado e teve um filho que sofre muito essa nossa separação. Sempre fomos muito apegados e fico sensibilizada quando lembro do meu neto. O coração fica apertadinho de saudade. Em agosto de 2018, um problema cardíaco foi o que trouxe ele a partir para o plano espiritual, deixando todos nós com muita dor e em lágrimas de tristeza e de eterna saudade. Foi, foi quando conheci o trabalho da casa da Marcela e mentalizei que meu filho encontrasse em seu caminho a Marcela e que fosse um trabalhador para consolar muitos irmãos, e o meu coração seria, e o meu coração, seria a minha alegria, assim me sentiria mais perto do meu filho, e o sofrimento parecia ter diminuído, quando esse trabalho se realizou para o meu maia, meu coração encontrou paz, e a minha dor se aquietou, fiquei mais serena, e tranquila. Agradeço a querida Fernanda as mensagens recebidas do meu filho pelas suas mãos toda vez que seu coração abraçou meu filho enquanto ele ditava as cartinhas amorosas e de muita ternura. Agradeço meu filho Cláudio agradeço a Jesus pela continuidade da vida e por hoje poder entregar o meu coração a todos os presentes nesta missão feita com verdade e amor. Com todo o meu carinho, Elza Aloísio Maia. É, o Marcelo é uma figura, sim, que... carismática... Carismática mesmo Todo mundo adorava ele né? E o Marcelo era aquela pessoa que eu falava assim Marcelo, se um dia eu ganhar na loteria Eu vou contratar você só para me contar piada E você dar risada Porque ele dava risada de tudo né? E aí tem um, um fato interessante no livro Que tem o elder, né? Que todo mundo pega no pé do Elder o tempo todo E eles com esse negócio de Covid Estavam fazendo visita nos hospitais E o Tiaguinho também Que é muito bem-humorado, chegou e entregou o Helder para Marcela. Falou, Marcela, você não sabe o que está que acontecendo. O Helder ainda está com a mania de quando estava encarnado. Ele está passando receita nos hospitais. Ele está lá querendo dar remédio para o povo lá. Aí o Helder falou, que nada, Marcela, não estou fazendo isso, não. Eu só falei que aquele remédio servia para uma tal coisa. Eu não quis receitar ninguém. Porque o Helder era assim. Se a pessoa dava um espirro, ela falava, toma isso. Se a pessoa falava com dor aqui, ele falava, toma aquilo. Se fazia isso, ele era desse jeito. Aí continuou no plano espiritual... É, não está assim no plano espiritual, mas o Tiaguinho inventou que ele estava. E aí ele falou para Marcelo, Marcelo, o pior ainda é o seguinte, que é o Tiago para pegar no meu pé e o Maia para dar risada. Agora são dois, né? Um para fazer uma coisa e outro outra. Queria falar agora para vocês também de uma menininha que conquistou todos os nossos corações também, pelo que a família viveu, né? Que é a Mel, que a família está aqui. A Melzinha, ela teve meningite com 10 meses, né? E ela ficou 11 meses internada né? Nesses 11 meses, teve muita coisa que aconteceram Enquanto ela estava ainda encarnada né? Mas ela se desdobrava E aí entra o Francisco fazendo esse trabalho junto com a Marcela Conversando com ela em desdobramento então, foi uma, um, um, foi uma história muito interessante que está nesse livro, mostrando o jeito que a espiritualidade agiu com a mãe, principalmente com a Rafaela, que é a mãe, que estava passando por esse momento tão difícil, fazendo com que ela procurasse obras espíritas, porque existe, assim, todas as perdas na vida, né? A perda de uma mãe, a perda de um filho é a pior de todas, segundo o Chico Xavier. E também... De uma criança é mais ainda, né? Uma criança deixa todos nós constrangidos quando acontece isso com a criança, e é difícil a gente ver sustentação em quem está envolvido nos familiares. Mas a Rafaela, com todos o coração ferido, Bruno, todos, Maria Clara, conseguiram resistir e a espiritualidade ajudou ele bastante a história da Mel a gente já conhecia fisicamente a Rafaela tinha contado agora o que estava por trás é que é interessante no livro o que, que eles fizeram por trás o trabalho que eles fizeram por exemplo com a Rafaela para a Rafaela conseguir achar o livro da Marcela eles fizeram, ela gostava de ir no Sebo o único livro que tinha no Sebo da Marcela que não era para ter livro da Marcela no Sebo porque o livro era novo e ela chega lá, a espiritualidade faz ela virar para o livro, se interessar e pegar aquele livro e dar uma olhada. Mesmo ela achando, já tem tanto livro espiritualista, o que, é que eu quero mais esse? Mas quando ela pegou no livro, que ela abriu assim, ela já levou o livro. Então o trabalho que a espiritualidade conta do que aconteceu por trás é muito interessante. A Melzinha né, já está mais crescidinha, claro. Mas será que ela pode escrever alguma coisa já, Fernanda? Será que ela já mandou algum recado? Eu vou dar um recadinho aqui para ver. A Larissa de Lima Duarte está aqui presente. Ricardo, a Mariana de Ribeirão Pires também estão aqui presente. E a Tassiana está ali, abraçando seus pais. Está ali no meio dos dois meus paizinhos, Rafaela e Bruno, minha querida irmãzinha Maria. E agora, vamos dividir a atenção com nossa pequena que chegará em forma de luz para brilhar na vida da minha amada família, por quem eu oro para um futuro feliz. Sei o quanto a minha irmãzinha será recebida. Que, que Jesus abençoe. Sabemos que carinho não irá faltar a vovó licinha pede permissão para abraçar meus paizinhos e dizer que tem me dado muito amor e reconhece a força que buscam incessante por eu ter regressado cedo e deixado saudade a vovó licinha agradece por essa busca ser no evangelho o amparo e o caminho certo para auxiliar o coração Neste livro que estamos entregando é um pouco da nossa trajetória, contada e registrada com palavras bordadas de amor. Lágrimas de sofrimento serão enxugadas e podemos afirmar aos nossos familiares que os caminhos voltarão a reflorescer. Não duvide da nossa existência, estamos vivos. Tenho sempre vocês no meu coração, amo muito meus paizinhos. E minha família. O meu abraço e o abraço da tia Licinha. Mel, Melzinha. Só para falar que a irmãzinha que ela falou tá na barriga da Rafaela. Já né? ficou grávida. Legal, né? Quer dizer, não vai substituir a Mel, mas é outra pessoa que vai fazer a família feliz também tá está chegando aí, ela está muito feliz lá também. É, teve mensagem aqui, que foi recebida agora, eu pedi para a se recebeu a mensagem aí, né Elaine? De gente que está aqui. Vamos ler? Ela pede autorização para chefe, que é a Fernanda. aí que eu choro. <risos> então, gente, eu acho que eu vou chorar. <risos> Então, isso, eu chorando. Pai, meu velho pai, o senhor sempre forte, muito caridoso com tantos irmãos. Que orgulho, meu pai, saiba que eu te amo e que o nosso caminho sempre estará ligado. O livro fala muito sobre o auto-perdão. Sim, pai, acho que aprendi com o senhor o seu exemplo de perdoar, e praticar a caridade com aqueles que mais precisam. Pai, sei que você sentiu o meu abraço e hoje essa carta é para eu falar para todos o quanto eu te amo. Eu quero pedir para todos vocês uma salva de palmas para o meu pai, o meu velho pai Rui, com muito amor e saudade dodô. <risos> E viu a rapidez da Elaine? Se fosse, se todo mundo lê esse Carta Consoladora, se assim, nessa rapidez, cinco minutos acabava o trabalho. Aquela é ela fica meio nervosa, né? É, se nenhuma palavra dessa daí a gente identificasse que era o Dodô, na hora que ele pediu as palmas, a gente identificaria, porque é a cara dele, né? Ele pedir palmas pro pai dele, era coisa dele mesmo. Dodô era o maior palhaço que a gente pode imaginar. Era não. Continua sendo, né? O Dodô, que está no, no livro, no, no, no livro também da Marcela, no primeiro livro da Marcela, com uma participação muito importante, que o Dodô trabalha com jovens que usam droga, que chegam no plano espiritual com problema. Então, ele tinha muita experiência nisso aqui, ele foi, ele teve muito tempo usando droga, mas quando ele desencarnou já estava 17 anos, já que ele estava limpo, e aqui ele fazia um trabalho maravilhoso com as pessoas e o plano espiritual foi logo recrutado para trabalhar porque a droga no plano espiritual é pior do que a gente pode imaginar inclusive o nosso livro Campo de Luz e Excursão à Terra fala especificamente de drogas no plano espiritual que a gente vê o perigo que corre quero falar com outra pessoa agora também que já, é um tra... já, já estava na casa da Marcela há algum tempo no primeiro livro da Marcela ele já estava lá, que é o Mateus só então, que o Mateus está com o nome de Maurício por que, é que nós colocamos Maurício lá atrás? nós colocamos Maurício porque o Maurício desencarnou pelas vias do suicídio, ele teve problema, tentou suicidar, não, não é, conseguiu ser salvo ali na hora, mas depois as consequências, depois de alguns dias, ele acabou desencarnando no hospital, então para proteger ele, para proteger a família, a gente não fala, não coloca o nome no livro não, para não ter especulações, mas é o Mateus que a família está aqui, né? que a gente gosta muito dele, aprendemos a gostar do Mateus, um jovem, bem jovenzinho mesmo, e quando ele chegou no plano espiritual, ele, com pouco tempo, ele se conscientizou, e isso é muito importante. Que todo mundo fala: não, o, a pessoa que, que morreu de suicídio vai lá para o vale do, do suicídio, vai para tudo isso. Vai aquelas que não se conscientizam, porque se a gente se conscientizar que a gente tem que corrigir os nossos problemas, a gente é resgatado com facilidade. Aconteceu isso com ele, e ele fala: eu não vou esperar, é, não vou esperar coisas que aconteçam comigo eu vou começar a trabalhar antes, eu sei que um dia eu vou ter que acertar isso aí na minha vida. Mas começou a se dedicar a ajudar na casa da Marcela, e ele é um desses convocados para o trabalho aí nesse livro. Mas o que aconteceu foi outro fato também, né, que a gente quer citar agora, que a família é, tinha, o Matheus tinha partido, e aí agora também, há poucos meses atrás, o Didi, Inesperadamente também partiu para a pátria espiritual. Como aconteceu com a Elsa, né? Aconteceu também com o Didi, que não teve tinha expectativa também, como ele teve do primeiro livro, mas o Didi já estava bem esclarecido, estava trabalhando na casa da Marcela com a Rosângela, que é a esposa dele, a família, eles são lá de Guararema, mas vinha sempre, vem sempre para casa da Marcela. E o Didi na expectativa, um amigo, né, foi muita surpresa para nós também o desencarne dele. E queria saber da Fernanda se tem algum recado, alguma informação sobre eles, sobre o Mateus, sobre o Didi. Então, Jorge, veio a cartinha. O Didi desencarnou dia 19 de dezembro. E o Didi mesmo que escreveu. E a Elaine, ela tem muita afinidade com o filho do Didi, né, desencarnado, o Mateus. E a Elaine tá louca para descer e dar um abraço. Pode ir lá, Elaine. <risos> Abraçar a família. É. Olha o Jorge, seu hélio ali, você viu? Foi uhum. seu Hélio? Uhum. Vamos só aguardar, Elaine abraçar a família. Porque ela tem afinidade, mas elas não se conheciam assim pessoalmente devido à pandemia, né? Só pela live. A mãe do Didi também está aqui, a dona Lila, a esposa Rosângela. As filhas Poliana, Paloma e o Renato, que é o genro. Agora nós vamos iniciar aqui a leitura. Como é bom sentir o amor da minha família, dos meus amigos. Cura qualquer dor, principalmente a dor da saudade, não é, mãezinha Lila? Eu sinto muito a senhora, dona Lila... Dona Lila, o Didi tá falando com a senhora, tá bom? Então vamos lá. Como é bom sentir o amor da família, dos amigos, cura qualquer dor, principalmente a da saudade, não é mãezinha Lila? Eu sinto muito a senhora buscando nas lembranças os cuidados que o filho abençoado tinha, fomos carinhosos um com o outro, minha mãe Saiba que sempre foi minha luz, mas agora eu estou com Jesus, começando uma nova vida. Eu já imaginava que a morte estaria chegando. Eu conhecia bem meu corpo e uma voz muito mansa conversava dentro de mim. Eu sentia que algo aconteceria, que talvez eu iria ao encontro do meu filho, que estava no céu e aguardei em paz, e nosso encontro aconteceu. Logo encontrei meu garoto, demos aquele abraço de muita saudade e muito choro. Eu fui mais forte do que ele, o Mateus, como sempre, me pedindo desculpas entre choro e lágrimas. A nossa preocupação era se continuaríamos a ficar juntos. Sim, nós estamos juntos, assim como vocês juntos estão. Vou estender sempre minha mão e meu coração para os momentos que a minha ausência doer muito forte. Nessa hora, quero ser o amor no coração, Rosângela. No seu, Poliano Peço que não se sinta culpada nos seus pensamentos. No seu, Paloma. Continue a vida. Dia mais difíceis vamos ter. Vamos chorar, enxugar as lágrimas e continuar. Os amigos nos ajudam. Deus é bom, te peço, Rosângelo, continue fiel nos estudos e ao lado dos nossos filhos de patas. É o conjunto certo para você vencer, minha querida. Nossa família é bonita, as meninas são lindas, peço juízo a todas. A minha partida parece ter passado um ciclone no interior de cada um, mas sinto que agora vem acalmando, porque sempre fomos companheiros. E as obrigações da vida estão presentes a todo momento. Agora, sou tarefeiro de Jesus e também tenho minhas obrigações. Mas estou ainda me acostumando com o novo ambiente. Venho sendo muito incentivado pela Marcela, eu e o Felipe, o genro do Jorge da O Elder também tem apoiado. O Marcelo, o Thiago, todos me deram seu profundo amor. Eu só pude confirmar que o Mateus está em boas mãos. Sou grato a essa equipe, sou grato ao pai Joaquim, a mãe Maria, a dona Licinha que estão presentes, enviando flores em forma de amor aos convidados e à nossa família. Trabalhadores da casa da Marcela são tão positivos, traz alegria de volta. Nos deixando bem, as orações recebidas também nos fortalecem e a esperança floresce. Casa da Marcela, obrigado. Família e amigos também, obrigado. Renato, meu filho, muito obrigado. João Luiz, meu amigo querido, sinta a bênção de Deus e acredite no melhor. Você mora dentro do meu coração, obrigado pelo seu carinho a sua consideração, agora que estou encerrando posso falar a verdade, o quanto estou nervoso em estar desse lado passando mensagem, vou beijar e abraçar cada um, ou para agradecer ou para fazer um carinho, porque estamos com saudade, beijo minha mãe Lila, seu filho está bem, o céu ganhou mais uma estrela, amo você dona Lilo. Peço cabeça no lugar em todos os momentos. Pensem, reflitam para tomar decisões. Força para todos nós. Recebo o carinho do Matheus e o meu. Amamos vocês. Benedito Didi. Esse João Luiz que ele fala é meu pai, viu? <risos> Eles se davam muito bem, eles eram muito amigos. Eu achei muito bonito também. Ele fala da consideração do meu pai, mas a consideração que ele teve também em falar na cartinha. Na primeira cartinha falar do meu pai. Meu pai. Fica em pé, pai. Esse é meu pai. Rosângela. É, tem umas coisas curiosas né? que a Rosângela mora em Guarati, Guararema e na quinta-feira nós fomos lá levamos, levamos as camisetas para ela e o Renato falou uma coisa interessante o Renato falou, nossa, o Matheus escreve nunca falou meu nome, né Renato? Matheus nunca falou meu nome na carta aí o Fernando olhou para mim olhei para ela e falei, agora o nome do Renato está na carta do, do sogro dele vai ver que o Renato vai pensar que a Fernanda colocou depois, a carta já estava escrita, né? ele falou em animais, nós falamos aquele dia lá, que a Rosângela falando, todo um monte de coisa que vocês falaram aquele dia, ele já tinha colocado na carta, a gente já sabia, então é interessante isso, né? às vezes se a pessoa não sabe, ela vai falar, poxa vida, eu falei que ninguém falava o meu nome, eles falaram depois, não, ele já tinha falado antes que a carta já estava na quinta-feira A Fernanda já tinha feito a carta Vamos falar agora de uma pessoinha Fala da pessoinha é, né? Essa pessoinha que eu estou falando aí é esse menininho Que está na, na capa do livro, que é o Francisco O Francisco, que ele já vinha escrevendo cartas O Francisco, ele desencarnou pelo afogamento Ele se afogou né? E, e ele, quando ele começou aí, teve um monte de coisas interessantes que aconteceram Desde a, desde a primeira mensagem do Francisco né? Sempre coisas assim que a gente ia é, confirmar e conseguia ver mesmo E ele começou a, a aparecer bastante na casa da Marcela Sempre passava um recadinho aqui, um recadinho ali, sempre E quando a Marcela tinha que resolver... É, o caso da Mel Acompanhar o caso da Melzinha O que, que ela falou? Nada melhor do que eu levar uma criança Para poder se afinizar com ela Ela ainda estava encarnada Só que ela se desdobrava E, e ela convidou o Francisco Francisco ficou todo orgulhoso porque é trabalhador da casa da Marcela ele não quer nem voltar para a colônia dele Ele quer, porque a colônia dele lá a dona Licinha conhece ele é amigo do pai Joaquim, tudo isso aí mas ele gosta de ficar aí porque ele disse que era trabalhador da casa da Marcela e a Marcela deu essa corda para ele né? aí pronto que ele virou trabalhador mas o que, que eu pensava no começo? eu pensava que o Francisco seria assim ele aparecia assim de repente e pronto ia lá fazer uma visita para Mel e pronto mas o Francisco roubou a cena do livro então está em 10 capítulos do livro que além da Mel, ele começou a fazer outras coisas interessantes começou a conversar com as pessoas outras pessoas iam no hospital, conversavam com, um, conversava com outro então ele vai se destacando dentro e ele tem muita afinidade com o pai Joaquim, por exemplo e a Marcela fica até envergonhada que quando ele vê o pai Joaquim, ele pula no pescoço do pai Joaquim e a Marcela falou, Pai Joaquim, você desculpa que o Francisco, o senhor sabe como é que é. Pai Joaquim falou, vocês não sabem quem é o Francisco. Vocês não sabem quem que é ele. Tipo assim, ele deve ser da turma mesmo do Pai Joaquim. Por isso que ele é folgado desse jeito, né, pequenininho. Mas, mas é interessante que ao mesmo tempo que ele faz coisas que parecem um adulto, né? coisas super responsáveis, no mesmo tempo ele vira criança. Corre para brincar no parquinho, corre para fazer isso, fazer aquilo, fazer algazar, fazer tudo isso. Então tem que controlar ele. E... O interessante, então, que eu estou dizendo é que pensava que ia ser é pouca coisa, mas na realidade foi muita coisa dentro do livro. Ele virou um personagem central mesmo no livro ali. E outra coisa que aconteceu interessante que eu quero contar para vocês é o caso da música. Porque ele também é muito amigo da Dona Licinha, Dona Licinha que vem receber Mel. Né? E ele também gosta demais da Dona Licinha. E aí eles. Chegou para dona Licinha e falou, olha, eu queria que fizesse uma música para mim para cantar na casa da Marcela. É, mas por que você quer, Francisco? ah Porque a Marcela tem música, o Marcinho tem música, o Pedrinho tem música, não sei quem mais tem música. Por que eu não posso ter música também? Eu quero uma música para cantar na casa da Marcela. Aí a dona Licinha falou para ele, tá bom, Francisco, eu vou. Quando a dona Licinha estava encarnada... Nós, ela passava muitas músicas para mim. Ela recebia a música mediunicamente e eu musicava. Então a gente já tinha essa parceria. Ela falou para ele, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou mentalizar o Jorge, vou tentar fazer essa música, eu vou mentalizar o Jorge Reis e passar a música para ele. Aí ele já pergunta quando que é, que dia que vai ser? É coisa de criança mesmo. Bom, não, você tem que ter paciência, né? A gente tem que mentalizar o Jorge e tudo. E, e o, o, o mais interessante ainda é que nessa época eu sabia que ele, eu já estava escrevendo o livro, mas a família, a Érica, o Fernando, não sabiam que o Francisco participaria do livro. E a, e a Fernanda recebeu uma mensagem, que é a mensagem de, do Francisco, um recadinho que dizia assim, "Ah, mãe, vai ter uma grande surpresa para a senhora. Né? Aí eu pensei o seguinte, eu com meus botões pensei, a surpresa é porque ele está no livro. A maioria que não sabia de nada falou, a Érica vai ficar grávida. Aí nós descobrimos que o Fernando fez vasectomia. Eu falei, tomara que a Erika não esteja grávida. Né? Aí o que, que acontece? Que surpresa é essa, a Erika? Toda é, ansiosa, querendo saber que surpresa era essa. E eu falava, é o livro. Ele está no livro. Aí nós estávamos na casa da Marcela recebendo os alimentos. Um dia ele se aproximou de mim, a mãe e o pai estavam lá. Ele se aproximou de mim e falou, tio Jorge, é a música que você vai fazer. A música para o papai, para a mamãe e para o tio. A é o apelido da, da irmãzinha dele, eles estão ali. Ó, né? Aí eu falei, ah, que música, que nada, Francisco, está viajando, não tem música nenhuma, não tem música nenhuma na minha cabeça, não tem nada. Né? Aí quando acaba o trabalho, que a gente no, no último sábado, no, no penúltimo sábado do mês, a gente arrecada, arrecada, arrecada, domingo? Domingo, né? Penúltimo domingo do mês, a gente arrecada os alimentos para a, a casa da Marcela, para doar, né? fazer as cestas básicas. E a gente no final a gente faz um evangelho. Quando foi no final do evangelho, o pai Joaquim incorporou e falou, olha, a surpresa é o seguinte. O pai Joaquim incorporou para outra média, não por mim. Ele falou, a surpresa é a seguinte, a surpresa é uma música, mas a responsabilidade de fazer a música é do Jorge Reis, ele que tem que fazer a música. Aí a ficha caiu, né? Na hora eu falei, então o menino já tinha falado para mim. Naquele dia eu cheguei em casa e fiz a música Francisco Alegria, que a gente vai cantar agora para vocês aqui, antes de falar um pouquinho mais do Francisco Cadê a Isabela? A Isabela fica correndo para cima e vai chegar aqui toda suada. Cadê ela? Ó, sumiu. Tá vendo? Isabela, está na hora. Ih! Ó a tio! A tio é essa daqui, ó. Quer vir aqui para cima? Só só não pode pular. Ela é danada. Vem aqui. Com a tia Fernanda. Né? Ah, você trouxe o boneco do Francisco? Eu tava querendo saber o que, é que esse boneco tava fazendo aqui. Então era do Francisco? É, legal. Sim. A Erika, a mãe, o pai, Fernando, e pra Tchu, a irmãzinha. Tchu, Tchu, Tchu, Tchu. Tchu tchu tchu tchu Mais uma vez Tchu tchu tchu tchu Tchu tchu tchu Garotinho, feliz e amado, eu sou bem guiado por mão de amor. Meu nome é Francisco, Francisco Alegria. A minha magia tem muito valor. Meu nome é Francisco, Francisco Alegria. A minha magia tem muito valor.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 o meu sentimento não posso esconder, não posso esquecer. Um lindo olhar, Mãezinha querida, a nossa saudade, garante que sempre vamos nos amar. Mãezinha querida, a nossa saudade, garante que sempre vamos nos amar chu chu to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 vamos parar, tá? Legal. É, então a letra é da dona Licinha né, E nós colocamos a melodia aí na música Francisco Alegria, porque ele é todo alegria Vocês vão gostar bastante aí da participação do Francisco no livro é, E tem alguma coisa do Francisco, Fernanda? Meus paizinhos, Fernando e Érica Vocês vão ser sempre o motivo para que eu dou sempre o, o meu melhor com incentivo. Construímos uma ponte que nos ligamos no amor, todos os dias, nesse caminho que encontramos diante ao trabalho, nos enche de força para continuarmos juntos. Estou ao lado de vocês, sorrindo, e quem sorri do meu lado é o vovô Francisco, que não quis ficar de fora e trazer seu abraço ao meu pai e à nossa família. O vovô me apoia nos trabalhos que venho realizando. Ele acredita em mim, assim como o pai Joaquim e a Marcela. Mesmo sendo uma criança nesta última morada, mas já muito habituado de outras vidas. Por isso tudo é tão familiar. Quando voltei para cá e muito rápido me adaptei. Antes de nascer nesta família que meu coração pulsa de tanto amor, eu já fazia parte deste grupo. Eu já conhecia a Marcelinha, o Tiaguinho e outros. E agora só estou continuando algo que já fazia e já conhecia. A compreensão do meu pai e da minha mãe só me deixa mais confiante para eu continuar a realizar minhas tarefas. Como a participar do livro com alegria. E o reconhecimento da minha família, dos meus amigos e do pai Joaquim. Me sinto menino abençoado, e para que meu coração fique ainda mais junto da minha irmãzinha Tchu, ah, o, o tio Jorge cantou antes, peço ao tio Jorge que cante a minha música, onde pude expressar meu amor no intervalo do refrão. Tchu, tchu, tchu, um amor eterno, com gratidão e amor, Francisco. Então nessa nessa nessa carta do Francisco ele colocou duas novidades para gente que a gente não sabia. Um é que ele já era trabalhador da casa da Marcela antes dele nascer. Aí ele passou esses cinco anos aqui, depois voltou pro plano espiritual, pediu para ficar na casa da Marcela de novo. Mas ele é da colônia Campo de Luz, né? Da mesma colônia do pai Joaquim. Tanto que ele fala sempre no pai Joaquim. Por isso que o pai Joaquim fala. Então ele deixa claro aí para gente essa informação aí na, nas mensagens. Então, gente. É... O, Fe... é, o Felipe mandou para a Patrícia. A Patrícia está aí? Ah, Patrícia. Hum. Uhum. É, e também o, o Silvio mandou um recadinho para a Zilda nessa cartinha aqui, posso ler, né? Que alegria e que emoção, como é bom poder ver vocês aqui, obrigada a Deus, porque no meio de tantos irmãos que também me e pedem para mandar um recadinho, minha vez chegou. Minha querida filha Giovana, o meu amor por você e sua mãe só aumentam. Eu tenho muito orgulho de vocês. Saiba que eu sempre penso em vocês e que o meu amor nunca irá acabar. Agradeço as orações. Patrícia, que Deus abençoe você, meu amor. Te amo. Meu pai Silvio manda um beijo também para Zilda. Também manda um beijo para Zilda com amor, Felipe. Quando eu estava. Acho que eu não estou conseguindo ver direito. Quando eu estava sentada ali, a Marcela se aproximou e pediu para escrever um recadinho. Até que, acho que muitas pessoas não sabem, o aniversário dela está chegando. Caneta e papel não são as únicas coisas necessárias para um trabalho de psicografia. O nosso trabalho é muito mais. Precisa de muito mais. Precisa de amor, paciência, resignação e muitos amigos. Mãe, pai, com certeza vocês têm de sobra, Princi vocês têm com certeza tudo isso vocês têm de sobra, principalmente o amor. São muito amados por tantos, tanto aqui como aí, como aí em casa. Mãe, minha querida mãezinha, você sabe o quanto eu sou grata e o tanto de amor e amizade que eu tenho por você. Meu Pai querido Fábio, minha alegria, nos momentos mais difíceis que, na, que passei na minha vida, sua alegria, irradia, eu acho que é, sua alegria irradia tantos corações, principalmente o meu, meu Pai. Te amo. Aos meus avós, que eu tanto amo, o meu abraço e o meu carinho. Pai, vovó está aqui, te abraçando e matando a saudade. Minha tia Cida, um beijinho no seu coração também. São tantos nomes, tia Dora, tio Jorge, Maurício, Eloísa, Felipe, Juliana, as crianças, nossa, sem vocês... Não seria assim tão especial, Débora, minha amiga. Nossas são muitos amigos. Meu coração hoje está em festa de ver tantos irmãos abraçando e reencontrando tantos entes queridos. Meu aniversário está chegando. No meu aniversário, sempre go gostei de ter vocês por perto e hoje vejo que o meu presente sempre foi praticar a caridade e levar nos corações esse amor que no meu transborda. Não falei o nome de pessoas tão queridas, mas sintam-se todos abraçados. Que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com vocês. Com amor, Marcela Castal Serapião. Pessoal, pra, tem mais uma, né, mais uma pessoa que nós falamos no começo, que foi convocada também para o trabalho, que é a Melissa, né? que está como Clarissa no, no livro. Né, a, a Marcela convoca ela no sentido de ela ser bem jovem, tem muita influência sobre o jovem, gosta muito de crianças também. Né, teve uma vida um pouco tribulada pela idade dela, ela muito aventureira, muito livre. né? E isso aí deu as consequências dela acabar desencatando mas também é uma pessoa que chega no plano espiritual, se conscientiza logo, mas tem bastante experiência pela pouca idade para conseguir passar para as pessoas para poder ajudar. E ela também trouxe um recadinho aí para os pais, né, Fernanda? Mas o o Didi está cobrando aqui, que eu não falei. Ele está com muita saudade de Guararema. <risos> ele já tinha me falado isso em casa e eu esqueci. Agora ele Pediu para falar para a família. Sei o quanto é bom receber notícias. O quanto a minha família espera saber, com certeza que estou bem. Eu quando cheguei, não sofri tanto quanto imaginavam e tinha um medo. No meu despertar, senti, sentia a presença da mamãe através do seu perfume. Sentia carícias de amor no meu rosto me tranquilizando. As orações dos meus avós me ajudavam a me fortalecer. E as canções do meu pai sempre me comovia. Muita emoção no coração. Foi muito importante o apoio que recebi. Não consigo me explicar com precisão. Lágrimas escorrem de tanta ternura. E assim colhi forças para deste lado seguir. Mas voltando para falar de hoje, Posso dizer que me sinto feliz em ter trabalhado com meus amigos neste livro que está sendo apresentado. Fiquei grata ao auxílio que recebi. Senti muita alegria, senti esperança despertar no meu íntimo. Posso dizer que aprendi muito com o pai Joaquim, com a mãe Maria e a todos que convivi. A todo instante senti a gratidão e momentos como esse na lembrança vai ficar no coração. E para encerrar, peço que feche seus olhos, faça um silêncio interno e através do pensamento, passe uma mensagem para seu ente querido. Converse com eles e diga o quanto fomos importantes para os dias que junto fisicamente convivemos e que em espírito continuamos juntos. Um beijo no coração de cada um. Beijo meus tios amados, minhas irmãs amadas, Ariadne e a todos da família. Com carinho, Melissa. Hum, não, aqui já foi. Vamos cantar uma música para encerrar? Vamos, Fia? Quanta luz. E aí aproveitar para fazer o que a Melissa pediu, cada um de nós, fechar os olhos tranquilamente, pensar nos, outros, nos nossos entes queridos que já partiram, aqueles que vocês estão com o pensamento voltado para ele e manda uma mensagem, eles vão receber, tá bom? Manda a mensagem que vocês desejarem, e pode ficar em sintonia que eles também passam para vocês, tá bom? Assim, em se empece, como a alma desce aos olhos de Jesus. faz sentir, nos faz pensar e saber que nos dois planos estamos felizes nós porque podemos nos encontrar com vocês ainda encarnados e todos aqueles que encarnados podem sentir o amor por nós continuemos juntos assim quanta luz pois em Muita luz para todos vocês, para todos os nossos entes queridos que já partiram, nossa saudade nos liga sempre a todos eles. E com vocês a gente agradece por estarem aqui nessa tarde junto conosco. Agora eu vou lá sentar lá e quem quiser que a gente autografe ainda os livros, a gente fica à disposição. Muito obrigado a todos, agradecer também a Anne que cede o espaço para a gente.